Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline Zarbato e hoje nós vamos trabalhar o, o módulo 1 da disciplina Projeto de Vida. Bom, ah, o que, que é a disciplina Projeto de Vida? Né? Ah, primeiramente a gente tem que levar em conta algumas concepções, então neste módulo nós vamos trabalhar com os conceitos principais que vamos discutir ao longo da disciplina. Ah, Há também, né, no ambiente virtual de aprendizagem, vários é, é, encaminhamentos do que nós vamos trabalhar na disciplina, assim como no material escrito. Então, este aporte hoje é para contribuir com a explicação daquilo que ficou em dúvida para vocês. Então, o que é este projeto de vida, né? A, a disciplina projeto de vida é uma configuração de uma construção social é, que vem há muito tempo sendo projetada eh, nas práticas educativas, mas que agora está inscrita como uma disciplina. Então, ela atende a este modelo de sociedade em que trabalha com os indivíduos e em sua relação eh, por si mesmo e também nas existências com os outros. Então, neste convívio e organização de nossa vida. É como se vocês tivessem um planejamento diário de suas vidas. Uh, por isso, a gente trabalha na ideia do processo constitutivo do eu. Uh, quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, como me constituir enquanto pessoa, a minha infância, a minha juventude, o meu olhar atual para mim mesma. Então, são trajetórias de vida que são levadas em consideração, não por si mesmas, mas na relação como o social foi construindo a nossa vida, como nós fomos lidando com tudo que nos apresenta a sociedade, e também com tudo aquilo que foi fundamentado na nossa relação de trabalho. Então, são elementos que estão tanto no meu eu, quanto na relação com o outro, no que eu trago da sociedade, e como eu exerço também essa relação toda no meu ambiente profissional. E, neste sentido não podemos deixar de levar em conta que cada pessoa tem uma trajetória específica. E é neste processo que nós entrelaçamos com a unidade 1. Eu não posso pensar em projetar ah, alguns elementos para a vida do outro se eu não tenho claro para mim quais são os meus projetos de vida. Então, essa discussão em que a gente faz sobre os diálogos com a história de vida de cada um, a história de vida no âmbito social, se dá principalmente por isso. Quais são os planejamentos que eu tenho no meu trabalho? Como eu planejo o meu cotidiano é, dividindo quais são os elementos da minha vida pessoal, da minha relação no trabalho, do meu lazer, dos momentos em família, todos esses elementos eles fazem parte, sim, do projeto de vida. E aí eu trouxe é, aqui um pequeno gráfico para mostrar para vocês como nós temos é, tanto essa, esse entrelaçamento não é, do que é uma narrativa de si e o que, que é a narrativa do outro. Porque na escola, principalmente, que é o nosso foco, é, há essa construção do caminho entre o que eu sou e o que eu quero ser. Como eu projeto essas relações no meu autoconhecimento, como eu planejo a minha prática e de que forma eu vou construir essa discussão com os estudantes. Pensando que eu tenho 20 pessoas diferentes, 30 pessoas diferentes, que são os meus alunos e alunas em sala de aula. Então, como eu identifico os seus potenciais, os seus interesses, os seus sonhos, e contribuo com eles, eh, definindo metas, definindo estratégias, objetivos, para alcançar eh, esses seus sonhos, essas suas concepções de vida. Eh, e aí, neste processo, né, nós temos... A autora que nós vamos usar neste primeiro módulo, é, que é Delore Montberger, ela trabalha muito com a ideia da narrativa. Vocês vão ver no texto. É um texto que tem uma linguagem tranquila é, e ele vai discutindo muito isso. É, como a minha narrativa pode interferir na vida do outro e como a narrativa do outro pode interferir na minha vida. Então, são discussões que a todo momento atravessam a nossa concepção de projeto de vida e atravessam essa disciplina, porque parte da premissa de que o autoconhecimento traz as minhas práticas biográficas, né? ou seja, a minha identidade, não é? e de que maneira isso se transpõe naquilo que eu estou trabalhando em sala de aula. Então, é, é construir realmente esse processo em que todo o projeto da minha vida... É, envolve, além do meu percurso, além do pensar sobre a minha existência, o como eu posso contribuir com a existência e os projetos dos outros, principalmente nós que somos professoras e professores. E aí, essa é uma é, problematização que eu deixo para nós. Ah, você já pensou no seu projeto de vida? Como você pensaria construir o teu projeto de vida? Né? Então, é nessa ideia de pensar o seu projeto de vida que você vai narrar. Narrar no sentido de que todo o material vivido por você, todo o trabalho de ordenação da sua vida, reúne, organiza de modo temático a sua existência. Então, nós preferimos narrar algumas concepções e esquecer outras. E no projeto de vida, segundo a autora que nós estamos usando, a Mumberger, Bomberger, é, essa relação de sucessão de casos é, do que nós escolhemos para o nosso projeto de vida é impulsionada também pelo nosso perfil profissional, pela nossa existência social e por todos esses elementos que constituem os argumentos da nossa vida. Então... É, encadeia-se na nossa vida uma série de acontecimentos que são é, elementos pertinentes ao nosso projeto de vida. E é uma ideia, é, pensem vocês comigo, o quanto é importante essa compreensão da nossa existência por aquilo que eu narro ao outro. A narrativa ela se torna um elemento extremamente importante Uh, para transpor o pensamento que eu quero uh, que o outro alcance. Então, ao narrar, ao me colocar como uh, pesquisadora, como sonhadora de um mundo melhor, eu tenho também que envolver demais pessoas neste projeto de vida que eu tenho. Senão, ele fica um projeto de vida apenas individual. Quando eu envolvo na narrativa outras pessoas, ele passa a ser um projeto social e profissional. E este tempo que eu estou narrando é um tempo a partir de toda a minha existência, não de algo que aconteceu agora, no presente, mas que vem atrelado desde a minha infância, por isso chamamos de um tempo vivido, né? que dá acesso deste tempo vivido a uma formação coletiva, ou seja, as pessoas começam a perceber que quando eu estou narrando alguns acontecimentos, elas se reconhecem ou se estranham mas que contribui também com a formação é, do projeto de vida não é, dessas pessoas. Bom, entendido esta parte, é, a gente pode pensar, então, como é, passar ao elemento além deste projeto de vida, quanto uma é, concepção existencialista, não é? Então, é a unidade 2 que a gente começa a discutir, a formação pessoal, social e profissional do professor. Também temos isso na apostila e no Ava, não é? O projeto que nós estamos pensando é, em termos de formação profissional, social e pessoal, ele está é, nesta... Relação entre o projeto de si com os projetos de formação, formação inicial, nas licenciaturas, formação continuada, projetos profissionais, projetos matrimoniais, projetos familiares, projetos que vão para além da minha existência enquanto projeto da, da minha vida. Então, o projeto de si, ele não é objetivamente apreensível. As medições que ele pode descobrir não é, sobre essas realizações concretas são apenas estados transitórios, substitutivos, que não podem fundamentalmente nem coincidir inteiramente com ele e nem esgotá-lo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos sempre que estar nessa relação com o outro também para a construção do nosso projeto de vida. E aí eu trouxe este gráfico, é, expliquei ele um pouco ao lado, é, para vocês entenderem que essas experiências de projetos de vida, elas se dão por alguns pilares. Ah, eu salientei quatro pilares neste momento. É, o respeito, é, que se dá a entender que o outro tem direito de existir tal como ele é, então eu preciso respeitá-lo em sua identidade, a abertura, que é permitir-se compreender o outro em suas particularidades e diferenças. A atenção, que é ter a sensibilidade de interpretar é, atentamente o outro para que esse sentido das experiências possa ser aprendido tanto por mim quanto pelo outro. E o diálogo, porque é nessa interação e nessa abertura de diálogo em que a gente tem a atenção, mas não... Uh, podemos esquecer também os próprios princípios que nos regem. Então, eu não preciso anular a minha identidade ou aquilo que eu acredito para dialogar com o outro, mas é uma troca de experiências. Que se dá com o exemplo que eu trago para vocês agora. É, vocês já devem ter visto ou ouvido falar do filme Alice no País das Maravilhas. Então, eu trouxe um pequeno exemplo, que é um diálogo entre Alice e o gato. Né? Então, permitam-me ler. A Alice pergunta ao gato, o senhor pode me ajudar, por favor? Diz Alice. Claro, responde o gato. É, Para onde vai essa estrada? É, Para onde você quer ir? Pergunta o gato. Eu não sei, eu estou perdida. Para quem não sabe... Para onde vai, qualquer caminho serve, diz o gato. É, por que esse diálogo? Porque é aí a importância do projeto de vida. Porque se eu não sei que caminho eu construo, que planejamento de vida eu estabeleço, qualquer caminho pode servir. Então, sobre esses caminhos, nós podemos pensar que na vida nós somos o autor ou autora de nossa própria história. E precisamos, então, que o projeto de vida seja algo... É, com mais atenção na nossa construção diária. E aí a gente pode pensar justamente nesse sentido. Que caminhos podem nos ajudar a seguir o nosso projeto de vida? Quais são os caminhos que nós escolhemos? Né? E aí eu trouxe algumas possibilidades para a gente pensar um pouco sobre esses caminhos. Não esqueçam, sempre atrelado à formação de professores e professoras. Então, dentro desses caminhos, nós temos a história pessoal, a história social e a história profissional, é, que, como eu venho falando desde o início, tem relação intrínseca uma com a outra. Na história pessoal, a gente tem um movimento é, orientado pela ação, projetos concretos que vão ser empreendidos, esboçados, realizados, é, ou mesmo abandonados, quando a gente vê que não, não vai adiante, mas que é um projeto de realização pessoal, já na história social, eu tenho uma conscientização nessa relação com o outro, ou seja, formador, professor, professora, ele também tem que chamar atenção sobre essas emoções que acompanham é, certas atividades, tanto biográficas quanto autobiográficas, porque é nesse sentido que a gente consegue perceber qual é o desequilíbrio nessa narrativa e o que não está projetado na relação de funcionamento com o coletivo. Já na história profissional, a gente agrega todos esses processos que foram uh, acumulados ao longo da nossa formação pessoal e social para construir, então, este projeto de vida, que, de certa forma, estão caracterizados nesses elementos que eu apresento agora para vocês. Não é? É, como eu consigo trabalhar com a dinâmica é, de diferentes pessoas, o contexto em que eu estou trabalhando, ah, as, os planejamentos e como eu vou executar essas ações, quais as etapas que eu tenho que ter a curto, médio e longo prazo na minha é, formação. É, a ação das redes pessoal e interpessoal, nós vamos falar isso em outros módulos, contextos em que a gente está trabalhando para refletir sobre o aprendizado, a ideia do autoconhecimento como tomada de decisão de sua vida, e os espaços de troca com as demais pessoas, não é? que chegam ao elemento de formação das nossas etapas de projeto de vida. Ou seja, eu tenho aqui nesse gráfico é, quatro elementos que são ferramentas que podem contribuir no seu projeto de vida. Porque você vai definir como agir, você vai focar naquilo que mais é, tem, é, é, neste momento, importância para você, você vai trazer o seu percurso, mapear essas finalidades, engajar-se para desenvolver este percurso. Não é? Porque, nesse sentido, é, quando eu tenho... Todos esses elementos que eu fui falando para vocês até agora, projetados com uh, muito equilíbrio, é, com muito planejamento e pensando no projeto de vida como algo pessoal, social e profissional, eu tenho uma análise dessas existências maiores é, nos espaços educativos, sejam quais fores. Então, nós percebemos que, neste primeiro módulo, vocês podem perceber, ao longo é, da leitura e da aprendizagem, que a construção é, do meu eu também facilita a fundamentação deste autoconhecimento, que facilita a construção da relação de formação com outras pessoas. E aí, é, neste sentido, nós temos a inclusão de tecnologias, diferentes metodologias de aprendizagem, de avaliação, saberes globais, narrativas de si, como eu apresentei, narrativas do outro, coordenação desse processo todo, que vão é, é, ajudar vocês a construir os seus projetos de vida. Bom, por hoje era só isso, é, bons estudos e até o próximo módulo.